E aí pessoal, beleza aqui, Fernando Braseiro E hoje vamos de mais um joguinho Recomendado por um grande parceiro Esse aqui é o vídeo de aniversário, né Eita, agora a gameplay de aniversário Bom, é o que a gente pode oferecer, né <risos> Que é o Maui Mallard Que o Pato Donald No, no Super Nintendo Chamam de Cold Shadow, né Que é, Essa aqui é a versão que o Pato Donald faz um jogo É meio sombrio, mas ele, ele é muito bonito Aniversário do nosso amigo São Paulo Gamer Rapaz, ele que recomendou o jogo ele já falou, ele recomendou a versão de Mega Drive Então assim, ó, eu localizei as duas versões Mas eu vou jogar a de Mega Drive Por quê? Porque foi a que ele pediu, ora, bolas Então vamos ver qual é a diferença Aqui também no Pato Donald Com essa roupinha de, de turista Tem um, Deixa eu ver o que os botãozinhos faz. Aqui não faz nada Aqui, não faz, aqui pula E aqui dá, dá o tirinho tem um foguinho ali. Não sei se aquele foguinho é acertável ou não. Olha os Ali, rapaz. Peguei, tá? Opa. Achei uma passagem secreta. Foi sem querer, rapaz. Volta lá. Não tem nada aqui. Eita, pô. Não vou voltar nessa passagem secreta. Não. Pode ser. Também uma passagem secreta aqui. Tem um vento me jogando pra trás, mas... Tá, aqui eu acho, que eu, era, eu acho que eu era obrigado a fazer essa... Olha ah, aqui, rapaz, ele dispara pra lá também. Olha, tem, um, tem um, umas, uns bagulhos estranhos. Eita. Ai, caramba. Ah, esse aqui é meio, meio teleguiado. Nossa, que, que, que gozado. Ai. Essa <risos> palavra. Aqui tem um espelhinho, tá. O espelhinho não tem, não tem truque. Ai, caramba, ai caramba, ai caramba, tô tomando dano de uma formiga nojenta aqui, cara, esse jogo é, é bem, é bem diferentão na verdade, deixa eu ver se é, se é que eu consigo pegar, acho que eu consigo subir aqui, eita toma, não consigo, aí, aí tá, aquele, aquele ali fariu, Foi. peguei um refresco, opa tem um item aqui NÃO que susto ah moleque ah não, ali não entra tá. ele, tem, ele tem níveis né, eu tô, tipo ali tá lá de fora, aqui do lado de dentro é meio, é meio, meio estranho, eu não sei jogar isso aqui direito mas achei muito legal ah peraí que ali tem que deixar cair tudo Acho que esse aqui eu não mato, né? Ah, matei. Viu? <risos> já achei errado. Não dá pra confiar nos meus julgamentos. Tá, aquilo ali, será que era alguma coisa que eu, tinha, que eu deveria ter puxado? Bom, tudo, tudo nos jogos tem um porquê, né? Vamos, deixa eu dar uma aumentada no áudio. Aí, acho que agora vai ficar mais audível o joguinho. Ah, não. Não fez... Não fez diferença. Ah, agora sim. Agora dá pra ver até os tirinhos. Tá, o dinheirinho aqui já foi. Aí. Isso aqui é pegável? Olha ali, rapaz! Olha ali uma passagem secreta. Tá, cheia das passagens, meu Deus. Achei que morreu. Eu não sei o que, que é a minha vida, se é aqueles 90 ou é aqueles 3, ou é os, os besourinhos. Tô meio desorientado ainda Eita pomba Tá, eu acho que é o, aqueles, aquela pontuação ali Vamos na manha, porque eu não, não confio eu não, eu não entendi o que, que ele atira ainda Aí aí, pomba, o que é isso? Mágica O que, que é essa cabecinha? Não sei se isso aqui faz alguma coisa Aí garrafinha, rapaz, bebidinhas. Bebida. Beleza, vamos de novo. <risos> alguém me achou aqui? Talvez escondido, alguém me achou. Tá, sei que tem alguma saidinha. Eita. Ah, tem uma coisa... Ah, olha aqui, moleque. Cara, que louco esse jogo. Ah, droga. Tá. Tem, tem que saltar. Não adianta cair. Primeiro sarta, depois direciona. Cara, olha. O jogo da Disney. jogo da Disney pra Mega Drive e Super Nintendo não tem erro, pessoal. Não tem um ruim. Então, se vocês tiverem oportunidade aí, ó, de, de conferir jogos da Disney para 16 bits... Super recomendo Esse aqui é o... Como é que é? É o dono de Maui Malai Sei lá como é que é o nome do, do trem aí Mas é muito legal Ah, tem uma, uma cordinha ali Tá, então, não entendi o que que eu fiz eu Tem que dar um jeito de pular ali em cima, será? Isso ali, ah, eu não sei se isso aqui é pulável Ah, tá, tá, entendi Nunca eu vou passar essa parte <risos> eu, tenho, eu tenho que acertar O pulo ali quando tiver Tá, nunca vou conseguir Nunca vai dar certo isso aqui, nunca, nunca Meu Deus do céu, putz grilo Será que se eu, se eu Puxar esse bagulhete ele não para? Eu não consigo nem acertar na corrente, cruzado não consigo pular na corrente. Segura esse trem. Aí. Ó, oh, ali ficou. Ah, agora... Ah, moleque doido. Meu Deus, nem parado. Não, pera aí. Será que isso aqui é a dificuldade? Quem tem demência? Ah, oh, Jesus Cristo. Então, ter que lembra aquele episódio, não seja burro, Chapolin, que não seja burro, Fernando. Ah, rapaziada, eu podia ter só dois níveis de pulo, que igual erra. Ó, o pé esquerdo, qual o pé, é pé que O pé direito dele tá certo. Aí, moleque, quem diria? é o que é isso? Ah... Alguma, alguma coisa que preste, não tem nada pra eu subir aqui então vamos descer ah, grande, opa volta, volta olha ali rapaz, passagem secreta, será que eu consigo subir mais ali? não, aqui parou Tô numa espécie de <coughs> calabouço, sei lá Eita. Aí, matei o, o dentucinho. Aí, rapaz, tá doido? Ai, que que é isso, rapaz? Tá doido, rapaz. Eu caí no não, e não, não, Boca Grande. Vamos ver. Tem um bagulhete que eu tenho que pegar ali em cima. Olá! <risos> As animaçãozinhas de espera dos outros correlagem. Tem alguma coisa pegável ali? Levanta! Levanta! Cadê? Sai daí! Aí! Eita bom! Olha! Tá bom, Mas nessa parte. Eita! Ah, isso aqui é matável também! Poxa vida! Tá, ah, tem que cuidar que esse trem dá dano. Muito pouca vida já. Vou oh, uma... pegar primeiro o dinheirinho. Passar secreta. Se passar secreta, por problema é que elas são só de ida. Eu não sei se isso aqui é algum checkpoint, alguma coisa. Eu ainda não morri, né? Por incrível que pareça. Então, pegar impulso e foi! Mas morri. Eita pomba! Ó, tem alguma coisa disparando coisas naquela coisa. Ele, ele afunda, né? parece, parece uns um bonequinhos. Sai uns olhinhos raivosos. Olha ali, rapaz. Ih, Eita, fuma. Ih, Eita, fuma. Levanta, não. Levanta, não. Oh, carambola. Eu tenho um sério, um sério problema de coordenação, né? 10 pontinhos de vida já era. É. Yeah. Pegar aquela de dragão Não dá pra voltar Aí ah, Agora eu vou morrer é, tá. Ah, sabe? <coughs> tá eu, ó. Pick the books the... Ah, eles mudam a arma Ah, se eu aperto Oh rapaz, eu não sei Ah, agora, agora te... Viu? ainda bem que eu morri Ainda bem que eu, que eu morri Ali era um checkpoint mesmo Aí, onde é que pula? Já me esqueci Aqui Vamos fazer, fazer essa jogadinha aqui Eita Acho que eu preciso desse boneco Eu vou pisando nesse treco que ele vai indo Nossa, como eu sou burro <risos> negócio básico aqui do jogo eu nem... Tô, tô boiando Aí, ó Não teria morrido se tivesse feito isso aí certo Eita Ah, tomei dando na bunda de novo Qual que é o ar nesse trem aqui? Ah, tiro elétrico. Ah, rapaz, ali é tirinho de fogo. Ah, viu? O cara é burro. O cara é burro, mas não é tonto. Onde é que eu tenho que Eita! Sobe! Ah, viu? Agora eu já sei que tem um tirinho de fogo ali. Troca o tiro. Um de cima, um de baixo. É nesse. Tem um tirinho de fogo, mas é meio bumerangue. Tá, vai te broca. Cara, é muito difícil isso aqui. Tá. tá. Eita! Volta, volta, volta. Eu não sei o que eu tô pegando. Ah, tem 25 tirinhos de raio. E é que toca agora? Aí. Bora. Ah, esse tirinho aqui tem alcance maior, ó. Está, está vindo tanta coisa e deve estar me preparando para um destino horrível. Deve estar vindo algum boss, alguma coisa do tipo. Eita lasqueira! Ah, não vou cair em nada! O, o órgão do, desse tamanho aqui, não, nenhum acerto. Aí foi, aí foi, aí foi. Bastante tiros É isso que eu falando, tá, tá estranho Ah droga, já cheguei em cima, não, eu não queria ter chegado em cima Eita lasqueira Eita Então, como é que se desvira esse trem? Eita. Eu entendi. Ó, mal weekend jump. Ah, how, ah, quanto mais eu aperto, maior o salto. Tá. Mas igual, eu acho que não ia conseguir muita coisa lá naquele não Mas vamos ver. Agora eu já sei a importância de pegar muitos tiros. Onde é que pula mesmo? Já me esqueci. <risos> já me esqueci aqui. Tá. Vamos lá, Maui. Nosso amigo Maui. Conhecido com o Pato Donald. Não vou nem gastar os tiros. Bom. Aí. Tentar pegar o máximo possível. Eita, lasquei. Não posso morrer. tomar dano antes do boss porque eu não entendi como é que eu é desvio dele aqui eu não consigo sair pelo ladinho tá aquele ali acho que eu perdi não vai adiantar eita aí moleque não это в часть а Entendi, qual é a moral da desviagem. Tá, morri de novo. Cara, tá faltando... É game over? Continue, né? Será é que eu já vou direto no boss? Tem que passar... Não. Ah, não. Tá. Então na fase que eu tenho que pegar os itenzinhos. Ah, já perdi o primeiro. Tá, sério. Tá, os raiozinhos. Teoricamente são os mais fortes. Então, pelo menos. Ah, droga! Pelo menos é o. É o que tem melhor alcance. Aí, deixa eu parar de gastar ele. Né? Já tem tem algum, algum joguetezinho aqui que eu não. Que eu não peguei ali. Eita, tá. Mas não aparenta ter tempo no jogo, né? Seja é uma coisa boa Que eu aprendo de tempo em jogo Rapaz, eu fico explorando demais às vezes Tentando achar os bagulhetes. E é comigo é assim, ou eu exploro demais Ou eu não, nem topo o jogo e vou... Vou estourar lembrando, pessoal Aqui é uma gameplay especial é por nosso amigo Sopolo Gamer, rapaz, Quem puder dar aquela força e passar no canal dele também, eu agradeço Ele é muito show, baita parceira do canal E a gente fez várias gameplays juntos Temos uma de Slendtubes no canal dele, entre outros Team Fortress, entre outras zoeirinhas, Creative Destruction <risos> Muita coisa, então assim ó, parabéns SoPolo, brigadão pela recomendação eu vou tentar cara, ah droga Vou tentar. Acho que agora não consigo mais. É, bom. Ah, não consigo pular para cima dele? porque... que? Não consigo desviar dele Será que é por baixo? Será que é quando ele vem? Eita Não, ele veio abaixado Ah, meu Deus ah. Não é Não é na ignorância não é na ignorância, tem que ter alguma coisa que eu não estou fazendo ah, Viu, essa vantagem se estivesse jogando em live, viu? podia ser orientado pelos universitários Tá caindo Dá é Pra não tomar dano desnecessário Antes de chegar naquele último lá Eu já quero ficar com o tirinho engatilhado Aí, boa Eita, pau Deve ter algum segredo para desviar daquele Imagina, não é obrigado a tomar dano Não dá vertigem no pato do Norte. Bora, agora, agora vai dar, juro né. Vai dinheiro aí. Tá, tá ali a garrafinha, cara. É ali que, que eu queria chegar e nunca vou chegar na vida. Opa! Consegui! Ah, sai daí, sai daí, Ah, tá, tá, tá. Tem uma hora que ele vem de mais levantado tem uma hora que ele vai mais deitado. Sai daí, Donald. ah ah consegui! Agora tá errando o tiro. Ah, ele levantou cara, que sacanagem! Bing give Ninja Power. Eu não achei nenhum desse Ninja Power. Eu acho pelo menos. Eu acho que não achei. Oh, ninja power não, não brotou será que tem algum segredinho que eu não tô vendo ainda em algum lugar esses ninja power a ah, ninja power rapaz, é de kunai, chako e outras armas maneiras agora vai dar certo duvido <risos> A confiança do vivente é incrível. Será é que eu consigo atirar pra cima assim? É aí. Boa! Tem o tiro. se tiro pros dois juntos eu achei muito ruim. Opa! testar! Esse aqui vai ser muito difícil de pegar. Aquele não dá pra pegar, tá louco? Ah, mas esse aqui dá. <risos> Acho que eu não tenho mais inimigos agora, né? Agora é só. Só felicidade. Eita! Ah! Vamos lá. É, apertei a... errado. Ah, mas os três tiros junto. Sai daí. Ver como é que ele vai vir? Ah maldito, ele levantou. Não acredito. Não acredito. Ah, moleque, passei de fase! <risos> Viu? Tem um jogo que eu consegui passar de fase, apanhei pra caramba, mas consegui rapaz Olha aí na live, na live não, né? no Retro Mobile, dia aniversário do nosso amigo São Paulo Gamer Pessoal, quem puder daquela força, passa no canal do São Paulo, se inscreve lá, tem muito conteúdo bacana Ó, vamos ver... Como é que não é? Ninja Training Ground, opa Será que vamos conseguir habilitar aquele negocinho ninja? Aqui é Yng rapaz. Agora eu estou ninjado. Olha ali, rapaz. Aí tem tempo para. Ah, o bagulho gasta tempo. Eu não tenho pistolinha, tá. Agora vai ser. Eita! O que está acontecendo? Tá, tá espalhando meu poder ninja por aí. Olha só o Zekubu. Se tivesse um saltinho duplo era bom agora. isso aqui é o seguro? Não. Bora não perder tempo. Vou manter o modo ninja. Agora me agora ferrou-se Ai, pra onde é que é, eu vou? Pra onde que eu vou, meu deus? Ele não segura nada, ele não sobe Deixa eu ver se o dono de normal faz alguma coisa Ó, oh, será que eu tenho que dar um tiro ali? Tá, peraí, deixa eu virar. Olha Olha ali, rapaz. Que loucura. Tá. <risos> tem, peraí, peraí que tá, tem que acertar o bagulho. Eita, apertando o botão. ah, não! Pardito! É Será que eu tenho que subir naqueles bagulhos lá? É no outro lado? Ah, droga! Eu não consegui dar nele, mas eu queria subir é, é, Pra algum lugar eu tenho que ir Pra cá não vai rolar, então é pra lá dar um salto duplo, alguma coisa do tipo Ah, ali Nossa senhora, esse jogo é muito complicado, é muito legal foi muito bem feito, digo assim de passagem mas é difícil para uma mente uma mente ignorante com o homem, que me matei de novo ah, quero pelo menos tentar fazer umas partezinhas de ninja, mas vai acabar o meu tempo Ah, Donald cara, que bacana esse jogo é bem diferente do, do tradicional Disney. É, dá Ainda bem que brota esse, esse bagulhete aqui o tempo todo. Aqui não adianta ser muito na. Não adianta ser muito na correria, tem que ser bem na hora do embalo. Aí. Não precisava nem. Olha aí, viu? Então não é nesse aqui, então. É ali. Cuidado. Cuidado. Nossa. <risos> Nossa, que salto. Esse aí foi violento. Eita bom. Ah, esse aqui eu acho que é o tal do checkpoint. Morre, capiroto. <risos> sai pra lá! Olha ali, eu virei o Megazord! Como é que sai agora esse daí? O que eu tenho que fazer aqui, meu Deus? Agora, agora eu tô, tô que afifado, que, o que, que eu tenho que fazer aqui, ele não pula. Ele pula sim, será que eu tenho que quebrar alguma parte? Ele quebra a parede, ah, ele é violento. Ele quebra a parede, gurizada, ele é bruto. Eita. Viu aqui aí eu achando que o bagulho era. não era tão islâmico, rapaz. O cara é violento. Olha ali, rapaz. Errei. Só vem. Tá cá, Patolino. tá vem. A gente não certo. Ah, meu que Donald. Donald ninja, rapaz. parede pra quebrar aqui também só vem não, se não se não saiu, senão que tem mais se não saiu, senão que tem mais se não saiu, senão que tem mais vai boneco olha ali, rapaz, sem querer eu fiz alguma coisa vamos ver agora? aqueles desenhos, que legal. Tá, agora eu fiquei encafifado, estou preso. Tá. E agora? Pera aí. Vou voltar a ser gente. Esse Donald não tem habilidade nenhuma, nem especial. Eita, porra. Bom. Agora eu acho que eu me lasquei. Mas com tudo, entretanto, porém, vou aproveitar que eu tô na fase final do da minha gameplay. Tenho um minutinho dois para encerrar. Vou agradecendo a todo mundo que acompanhou até aqui, pessoal. deem os parabéns o nosso amigo São Paulo Gamer, tá fazendo 45 anos de YouTube. Então nem quero saber quantos anos eu tenho de idade. Passem nas redes sociais dele, confira o canal. Muito importante que dê dá aquela força. Não esqueçam que o pessoal se manifesta aqui na Escola onde eu gravo. Muito obrigado por ter acompanhado aqui, pessoal. E até a próxima.